A ideia que se pregou sobre o nutricionista, sobre a nutrição, é para o cara te deixar magro. Sim. Sim. É, e o nutricionista bom é que emagrece. Tanto que teve um nutricionista agora recentemente, que nem sei se era um nutricionista, uhum. né um coach aí, que emagreceu muita gente, que apresentou diversos resultados, Entendi. só que não curou ninguém. Usou de outras maneiras para as pessoas atingirem os objetivos delas. Atingir os objetivos? Então, tá certo. Tá. né Atingiu qual era o objetivo. Mas qual é o objetivo principal para você querer ser magro? Por que, que você quer por ser que magro? Que... É só por uma questão de saúde? Porra, é legal. Eu acho legal você ser magro porque você levar uma vida mais leve, menos peso nas suas articulações e tudo mais, você tem um menor estresse no seu organismo. Beleza, mas é por enquadrar numa foto? Entende? O que tipo de, de, de atitude você está tomando para você se enquadrar nessa foto, né? Porque é justamente o papo mais profundo, que aí é, é onde as pessoas têm que. Ir. Eu acho que é interessante que, como eu falo na, na corrida perfeita, nosso primeiro pilar, que é a consciência. É você ter consciência sobre aquilo que você está fazendo, sobre o que você está executando, né? Então esse ponto, se você vai lá e pede para um coach aí que vai lá e emagrece, ele vai te emagrecer de algum jeito, sacou? O objetivo é emagrecer. Exatamente. Você tá magro mesmo. Tomou lá, toma aqui uma lista de suplementos, uma lista de, de manipulados, que às vezes contém coisas que o cara nem sabe o que, que tem, que corta a fome o do importante cara. importante é perder a. O importante o é, é perder o peso. E no esporte é a mesma coisa, na corrida, ou então o cara, porra, eu tô correndo daqui pra lá em tanto tempo, vai falar que tem corridas, é, corrida perfeita pra isso? Não, eu tô executando, mas cara, você pode fazer de uma maneira que você entenda o seu corpo, que você entenda o processo, que você perceba que no final das contas... Mais adequada. Mais adequada, que é mais perene, que ela vai durar mais tempo, né? Você não vai ficar vivendo de ciclos em ciclos de dieta, você abandona esse negócio.